conciliar as nossas necessidades com o nosso aprendizado. Muito bom poder ver e ouvir relatos, experiências de pessoas de diversos lugares do Brasil e até de outros países. Que a gente encontra um diálogo comum, um pouco distante da, da Universidade, mas importante para repensar o próprio espaço do professor e da docência. Esse, esse foi o objetivo de nós estarmos aqui. Nós levamos uma, grandes conhecimentos para, para o nosso estado, e principalmente aos municípios onde estão onde tá implantados implantado nossos polos. Nós levamos para o um Mato Grosso uma bagagem importante do que está acontecendo no ensino superior. É muito oportuno que nós estejamos aqui para levar cada vez mais conhecimento aos nossos alunos. Promovido pela Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a Câmara de EAD da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, o segundo Simpósio Internacional de Inovação em Educação Superior promoveu reflexões pertinentes sobre o conceito de convergências, englobando ensino, pesquisa e extensão para uma formação inclusiva. Esse evento, né, que já está na sua segunda edição, ele é promovido pela Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais né, e que nesse ano nós estamos sediando aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Né. A UDESC está sendo, então, a organizadora desse evento. E o objetivo desse evento é justamente a gente discutir, né, a gente debater aí novas práticas né, de inovação no ensino superior. Para quê? É, para que a gente esteja mais alinhado né, com o que está acontecendo aí fora. Né? E para que a gente também se ali uh, e esteja mais, mais conectado né, com o nosso aluno. Uh, nós estamos, com certeza, muito satisfeitos, né? muito impressionados também com, com todas as, as participações de todos os palestrantes e de todos os comunicadores orais Desse evento. É um evento que tem sido muito profícuo na relação das discussões e das apresentações que têm sido feitas. Acreditamos que esses momentos de dificuldade financeira pelo, pelas quais passamos têm ajudado e reforçado muito nas discussões que se tornam ainda mais importantes e muito mais produtivas sob o ponto de vista de inovação. Porque nesses momentos é que entendemos que a inovação se faz ainda mais necessária. No decorrer de três dias, no Centro de Eventos Oceania Parque Hotel, em Florianópolis, os congressistas participaram de palestras e mesas redondas, que ressaltaram as potencialidades do ensino superior para inovar e criar experiências educacionais significativas para a sociedade, em especial no contexto atual, que requer o repensar das ações educacionais. Os convidados desta edição vieram de várias partes do Brasil e também do exterior, como Portugal, México, Espanha, Colômbia e Estados Unidos. O simpósio aqui em Santa Catarina tem sido muito importante mesmo para perceber efetivamente uh, alguns dos trabalhos que têm sido feitos e é também importante, sobretudo, para levar uh, para Portugal e para o país onde, uh, onde eu trabalho para perceber um pouco a forma como se podem articular estas diferentes realidades, estas diferentes perspectivas que acabam por ser fundamentais para nós construirmos um saber científico sobre aquilo que é a pedagogia e aquilo que é a inovação na educação no ensino superior. Percebemos que há semelhanças, que há diferenças, que temos muito a aprender uns com os outros e, portanto, podermos aqui conversar entre nós, disseminar as nossas práticas, percebemos como podemos melhorar as nossas, o nosso trabalho, a nossa profissão, é importantíssimo para criarmos uma educação cada vez mais significativa no mundo em que nós vivemos. A programação reuniu cerca de 200 participantes, incluindo professores, profissionais de educação, pesquisadores e estudantes. Foram apresentados trabalhos científicos aprovados como comunicações orais ou pôsteres, tanto na modalidade de artigo quanto de relato de experiência. Os três dias no mês de setembro marcam a preocupação da Bruen no sentido de avançar em práticas inovadoras. Então, o segundo simpósio de inovação, internacional de inovação na educação superior, ele surgiu com a ideia realmente de reflexão, sobre realmente o que é inovar na educação superior e como os modelos no Brasil e fora do Brasil poderiam contribuir para essa reflexão. Todo o projeto desse simpósio foi pensado em atender uma uma questão que ainda é uma lacuna dentro das nossas pesquisas, que é o modelo de convergência. A, a temática quando se fala das convergências, como é o um tema desse, desse simpósio, dessa edição, né, é exatamente de poder trazer não só a convergência das pessoas, a convergência dos recursos, né, a convergência do diálogo, imaginando que essa convergência possa trazer é, efeitos na, na, na educação superior, que, no meu ponto de vista, é, tem um papel fundamental de poder mudar cenários, não só da formação profissional, mas se a gente pensar na educação básica, de formar melhor professores dentro desse contexto novo de educação. A partir da atuação da Udesc e das universidades que auxiliaram na organização do evento, o CIES proporcionou discussões internacionalizadas e atualizou a todos sobre abordagens e um cenário de docência em novos tempos. Nos faz repensar cada vez mais a educação superior do no nosso país, em um momento em que ah, estamos buscando novas formas de conduzir as nossas universidades em prol do desenvolvimento social, regional, econômico e de uma inserção diferenciada da nossa universidade. Daqui saem os multiplicadores e quem vai ajudar a mudar o nosso sistema de ensino que precisa ser mudado com urgência. Então, eu sempre me disponho a vir, porque eu considero que é muito importante para a disseminação dessa cultura de inovação em prol do Brasil, em prol da educação superior brasileira. Pensar em inovação significa nós pensarmos os cotidianos das universidades atualmente. E as mesas, os trabalhos que a gente tem acompanhado aqui no evento uh, têm nos convidado a fazer um pouco essa reflexão, afinal de contas que inovação é essa, que contexto é esse e de como é que nós vamos pensar. Né? Uh, essas novas instituições, porque as que a gente tem atualmente, elas já talvez não respondam à sociedade da maneira pela qual a gente gostaria, mas de fato é pensar qual é a possibilidade do novo. A principal inovação que eu acho que se discutiu aqui nesse evento foi que hoje devido ao contexto que vivemos, a principal inovação é a reinvenção da sua própria existência, né? para poder continuar existindo. Então eu acho que eventos que reúnem educadores, né? que pensam e refletem sobre esses processos, é, só favorecem. Né? O quanto nós precisamos fazer inovação no ensino superior, mas nós, nós precisamos fazer inovação para romper com as práticas que não são democratizantes, que não são democratizadoras. Então acho que essa é a grande luta e essa é a grande contribuição que esse evento traz. Essas experiências que a gente ouve aqui, que faz encher o coração da gente, né, de alegria, alma, calma a alma, porque a gente sai daqui renovado dizendo a gente ainda tem muito o que fazer e melhor, eu quero fazer. This is my first trip to Brazil. I'm already very impressed uh, and uh, I am looking forward to coming back again and hopefully build partnerships with many universities. And what I find interesting about this symposium is the is the different universities that have come together and they have different perspectives on the same exact topic. So once again, if active learning is the theme, some people are approaching it from technology perspective. Some people are approaching it from problem-based learning perspective. And so, some people are approaching it from policy perspective. So, I think the interesting part about this symposium is to bring people that think differently under the same umbrella so we can actually engage the students much better. Hemos abordado temas de, de mucha relevancia, como es la identidad del profesor universitario, las metodologías ligadas al desarrollo de competencias. Creo que son temas que en este momento están inquietando al mundo y en particular a la región latinoamericana. Brasil siempre ha sido un país que en nuestra región de Latinoamérica ha sido como el hermano mayor, el que nos ha enseñado y nos ha ayudado a aprender mucho sobre la calidad de la educación superior. Le llevo grandes aprendizajes eh, para la Universidad Cooperativa de Colombia, que es la universidad donde trabajo. Nuestro modelo educativo crítico con enfoque de competencias está enrutado precisamente a los temas que hemos abordado en este simposio. Siempre me impresiona Brasil y todo lo que ha logrado con respecto a esto. Creo que tenemos mucho que compartir y mucho que aprender, eh, ver ciertos modelos que pedagógicos que estão implementando, que estão inovando aqui en Brasil e ver como podemos aprender disso e compartilhar. Minha esperança é que podamos continuar a comunicação e colaboración colaboração com muitos dos colegas internacionais que hemos visto aqui para ver como em diferentes partes do mundo podemos continuar melhorando a enseñanza e a educação superior. Cabe valorizar o trabalho em rede que dá frutos positivos em todo o mundo, bem como as abordagens em relação a processos disruptivos e de educação híbrida. Desde Florianópolis, outros debates públicos já aconteceram, com temáticas relacionadas ao seminário envolvendo também quem esteve no CIES. Essa inquietação de que nós precisamos realmente inovar é uma questão de sobrevivência para as instituições de ensino superior.